Descrição de casos atendidos com visualização do mental superior. Primeiro caso, paciente do sexo feminino com câncer no pulmão e distúrbio da hipófise, ocasionando fortes dores na cabeça. Idade, 58 anos. A paciente não retornou para outro atendimento. Mesmo assim, verificou-se sensível melhor em seu quadro clínico. A figura 1. Mostra a configuração do mental antes do atendimento apométrico com desdobramento e dissociação dos níveis conscienciais e cromoterapia mental. Percebe-se que a origem do câncer está relacionada a várias encarnações, fato observado pela coloração das pétalas das três almas. A figura do câncer aparece na base da pétala nuclear e é visível a desarmonia das pétalas correspondentes aos corpos mental inferior, corpo astral e duplo etérico. Na figura 2, temos a configuração do mental após o atendimento. A cor azul, segundo os orientais, é a ideal para o tratamento do câncer, pois permanece envolvendo as pétalas onde anteriormente se verificava as maiores desarmonias. Segundo caso, paciente MR, sexo feminino, idade 31 anos problema, constantes crises de epilepsia. A figura 3 mostra o mental superior antes do primeiro e único atendimento apométrico efetuado. A pétala corresponde à alma consciencial, detentora de lembranças de eventos ocorridos há mais de 700 anos, mostra-se com extrema desarmonia. Nos corpos mental superior, mental inferior e corpo astral, representados, respectivamente, pelas pétalas 2... 3 e 4 existe a presença de obsessão vingativa, vermelho intenso de fora para dentro das pétalas citadas. O duplo etérico, devido às constantes crises de epilepsia, encontrava-se bastante prejudicado. Tanto é verdade que as duas pétalas representantes do duplo estão resumidas a uma pétala, bastante desarmônicas. Ao final do atendimento, podemos verificar as pétalas de duplo etérico já recompostas com auxílio das cores azul e violeta. A primeira presente de forma intensa no mental superior, pétala número 2, que agora estava conscientizado de seu papel no agregado espiritual. Terceiro caso, paciente do sexo masculino, 11 anos de idade e portador de distrofia muscular do chene. Na figura 5, o mental superior do paciente antes do atendimento. As pétalas de base 4, 5, 6 e 7 estão deformadas, desvitalizadas e as desarmonias são provenientes das encarnações entre 300 e 700 anos. Na figura 6, vemos a eficiência do tratamento cromoterápico com laranja, azul escuro e verde folha, reformulando as pétalas antes prejudicadas. O núcleo do mental superior mostra seu trabalho de centro dinamizador das cores utilizadas na cromoterapia mental. Quarto caso, paciente do sexo feminino com 23 anos de idade, mostrando timidez excessiva e emoções muito afloradas. A figura 7 mostra a grande desarmonia pelo afastamento das pétalas de base que mostra o recuo diante da encarnação. Após o tratamento na terapia de vidas passadas e desdobramento apométrico, o mental superior se mostra equilibrado em sua configuração. Conclusão. Assim, seu psiquismo é extremamente embotado frente às realidades psíquicas de que é portador, o que vale dizer que ele não desenvolveu essas faculdades que lhe são inerentes. Embora esteja equipado pela natureza, no natural evoluir da espécie, com um sistema nervoso central bastante desenvolvido, não aprendeu a usar o prosencéfalo astral e mental. José Lacerda de Azevedo, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, página 43, ao referir-se ao corpo astral. Assim como os amigos do mundo espiritual, nós não temos a pretensão de considerar este trabalho finalizado. Existe muito mais a ser pesquisado. Cabe aos irmãos... Auxiliar esta gratificante tarefa de verificação da utilidade prática do estudo do mental superior. De antemão, sabemos que este estudo pode fornecer: primeiro, diagnósticos precisos do paciente, facilitando o desdobramento apométrico pelo conhecimento prévio do foco problemático, segundo, acompanhamento visual da evolução dos casos atendidos como forma de comprovação da eficácia dos tratamentos anímico-espirituais. Terceiro, rica fonte de informações sobre o ainda misterioso psiquismo humano, que a bondade divina nos auxilie a prosseguir na seara do bem, ao encontro da luz interior e da maior proximidade com Deus.